meu muito prezado, leal, invicto e fantástico rei de Portugal. Quem vos escreve é o vosso humilde servo, o escrivão Pero Vaz de Caminha. Eu tenho boas e más notícias. As más são que não chegamos à Índia, que parece que fica mais para acolá. Eu bem que desconfiava que aquele pontinho preto no mapa de Pedro Álvares Cabral não era um país, mas sim cocô-de-mosca, mas ninguém quis me ouvir e assim nos desviamos da rota. E aí, eis a boa notícia, o cocô-de-mosca era o Brasil! A nova terra é bonita, é fértil, é para se composé faz um calor medonho, mas tem frutas, peixes e caça em abundância. Tenho outra má notícia e que o senhor me perdoe, esta terra não é desabitada. Pelo contrário, aqui vivem, assim mais ou menos, não sei ao certo, porque eu sou escrivão. Eu sempre detestei as matemáticas e as estatísticas. Uns 11 milhões de índios que a gente chamou de índio, porque era para chegarmos à Índia, olha, pois. Há que se pensar o que fazer com esses seus novos súditos. Oh, patética majestade! Se aceitares os meus conselhos, acho que é melhor dar um jeito neles. Em primeiro lugar, porque são feios. Jesus, como são feios, são horrorosos. Depois, evitam os viludos e os rendados. Adoram andar pelados. Os índios não acreditam em Deus. Fizemos uma missa e eles nem se manifestaram. Ai, Jesus, talvez nós não tenhamos ouvido suas preces por causa do barulho das ondas, dos gritos dos macacos, do alvoroço das araras, dos urros das onças, mas é provável que estivessem calados. E olhavam para a cruz com uma desconfiança que nem vos conto. Esses índios não são lá muito católicos. E pior ainda, Pirotécnica Majestade, eles se comportam como se a terra fosse deles, e os rios, e os mares. Não obstante, não produzem nada com essas posses, além de umas cabanitas, além de comerem peixes e mariscos e além de ingerirem uma tal mandioca, que aquilo é ruim. Não sou técnico de controle demográfico, nem entendo patavinas de genocídio, mas sugiro que a gente repare esse mal. Como vós já sabeis, há centenas de milhares de tribos diferentes com línguas e costumes distintos, mas a gente está chamando todos eles de índios para confundi-los e para que perca esse ar altivo e essa cara de estúpida felicidade. Ai, que enjoo! Além disso, como saberão as gerações futuras, índio é tudo igual. Depois, conforme me informou o meu primo, que é curandeiro lá pros costados de trás dos montes, existem umas cataporas, umas gripes, umas doenças de sexo que são tiriqueta. Assim, poderemos ir ocupando as terras deles. Pelos meus cálculos, lá pelo século XXI, somente 13% do território desta terra de Veracruz será oficialmente terra de índio. Só que 99% dela ficará na floresta amazônica, que é um bocado de árvores e rios e igarapés e açaí onde viverão apenas metade dos Silvícolas. A outra metade <risos> ficará com 1% dessa área, o que me parece justo. Dessa forma, meu caridoso, gentil e voluptuoso rei, a expectativa da melhor das hipóteses é que, com o passar dos tempos e dos costumes, sejam criados órgão e leis e estatutos para defendê-los e que algumas pessoas de boa índole se condoam de tal medonha sorte, mas já não terá jeito. Com o empenho de vossa Majestade, com a ajuda do povo que ocupará esta grande nação, com os préstimos da Santa Madre Igreja, com a intervenção da catapora, da gonorreia e da cachaça, o século XXI verá apenas uns 500 mil índios, pouco mais ou menos. E que Deus nos proteja da sorte que eles terão, porque somos melhores que eles. É nós. Amém.